Essa imagem chega a ser bem triste, eu nem gosto de mostrar essa imagem, mas essa imagem é o que mais representa nós, o ser humano. Quantos de nós fomos condicionados hoje na vida adulta a algo que aprendemos na infância? O elefante, assim como a maioria das pessoas dizem, né? Memórias de elefante, ele lembra de tudo. E ele lembra que quando ele era pequenininho, por exemplo, colocavam ele preso numa corrente, que na época que ele era pequenininho, ele não conseguia soltar. Então, quando ele cresce, ele continua com aquela mesma memória. E quantos de nós não estamos condicionados à mesma coisa, à mesma história que alguém lá no passado nos contou? Aquela história do bicho-papão que assustava as crianças. E hoje, após você se tornar adulto, pode ter se transformado em síndrome do pânico. Pode ter se, se transformado em um me medo irreal. Né? O absurdo dos absurdos. Essa é a grande prisão. É a prisão mental, como a Érica disse.